Galerinha Beleza Já estamos aqui em Irará A gente vai entrar na cidade agora A gente parou pra abastecer aqui Posto Ipiranga Já estamos Na metade do rolê Engraçado que eu ia passar direto e aí deu vontade de, de abastecer Pô, se passasse direto ia, ia quebrar a cara Porque tem que entrar na cidade Aqui no finalzinho de Irará que tem a saída para a 324. Na verdade, a gente vai pegar ainda a BS acho que 503. O cara disse que aqui no final A gente tem que pegar um desvio Por causa da agência da Caixa Tá fazendo aglomeração Deve ser a lei E agora a pau dá uma parada aqui, ah, ali irará. Puxa, pracinha bonita. lá do posto, Vou fazer esse desvio, IraraCred, Bank of Brazil, Irará não faz mal né, botar umas plaquinhas, você tá aqui, tantos quilômetros para tal lugar, é, me dá uma tranquilidade tão grande, <risos> não tem noção. Tenho um certo, vamos parar e checar o mapa. Vamos lá. yeah aqui Amigo, boa tarde Pra eu pegar aqui a saída Pra, pra BA, aqui direto? De Maria? Isso é direto, é direto, Diretão. direto, direto tá? Tá ok, obrigado Melhor perguntar Na verdade o que me daria Tranquilidade era ver asfalto Estou vendo umas nuvens ali bem inflamadas. Aquelas nuvens já laranja. É, asfalto. O asfalto. A gente vai andar um pouquinho. E lá na frente a gente checa de novo. ver se está no caminho. É, é como sempre, né? A gente tá indo pro Borogodó, pra onde tá ruim. A tempestade. Pronto, que é melhor. A gente vai descer, Bento Simões, Coração de Maria, Jacuípe E sai, perde a Amélia. É isso aí. Então vamos lá, galera. A gente se achou. Tchau, daqui a pouco a gente volta Beijo Passou a quebra-mola aqui